Oi pessoal, então eu tô aqui no mar morto, ó, tô boiando ali e fazer uma experiência para vocês, né? eu viajei meio mundo só para fazer essa experiência aí estou matando o mar morto então será que uma pedra ela pula infinitamente no mar morto sem jogado? porque a gente tem essa curiosidade, né? o mar morto ele tem cerca de 10 vezes mais sal do que o um mar comum, por isso que nenhum ser vivo consegue viver e, então olha lá, a primeira pedrinha ela pulou, mas ela afundou, né? então a gente sabe que as, a gente boia no mar morto com facilidade justamente por causa da densidade olha só a segunda e, e se a densidade é muito alta, então os objetos não afundam então a tendência é que as pedras elas pulem mais vezes né quando jogadas então olha só eu, eu joguei ele já uh, não talvez do jeito certo e só que elas afundaram igual só que deu pra ver ali que elas encontraram uma maior é, dificuldade de afundar exceto essa última certo então elas não vão pular infinitamente elas vão afundar valeu